As mulheres, a gente vai sortear aqui três kits feminino. Agora é, são kits únicos, né? os presentes das mulheres vão se encerrar nesses três kits. Quem for as tortugas, tudo né? bem. Depois a gente vai para os mais Já pegou o nome aí? Né, aí, temos ali cerca de 10 ou 11 brilhos ali, que a gente vai sortear aqui durante a nossa programação. Vamos de música, vamos esquecer, copa do rumo, já foi pra gente, né? Essa quentura que está fazendo aí. Mas aí a gente está prometendo para vocês que esse ambiente vai ficar refrigerado, pra gente ficar aqui bem, bem lá, e a galera aqui, Rafa, está Vamos começar aqui fazendo um sorteio aqui. O filho, um o ao Otário aqui. É você, Que vai. Pode, pode vir. Pra, na aí que for fazer a barba, né? Aí pessoal, aqui são presentes aí oferecidos aí pelas coligações, os parceiros nossos que a gente pede, Então a gente queria dar um carro para cada um de vocês. Imagina, só que o carro é muito caro e aí o um parceiro não pode dar um carro, mas ele dá uma conjuntura, ele dá Kit Natura, valeu mais um Kit Natura. Agora aqui do. Pessoal do som aqui, Sensação da Rocha. Almoço aqui aí 14. 14 horas e 5 minutos, ok? Pessoal, esse prêmio aqui não saiu pra Bahia, saiu pra Mineiro. Lá de Minas Tem algum mineiro aí? Tem? Ah, rapaz! Me deu aqui, lá eu comprei, me deu uma foto que ia é tirar com a gente Vale, mineiro! Beleza! Mais, mais, mais um kit natura! Mais um kit! poder ser para a gente sortear. Valeu! Obrigado, mal. Agora ele olhou pelo peso, né? não foi pelo conteúdo, né? Mas, de qualquer maneira, sai para lá. Vamos ao próximo sortudo. Se não tiver. Vamos lá que fosse um prêmio maior, né? Porque é uma pessoa dedicada, uma pessoa que tem carregado aqui as incumbências aqui, as demandas desse grupo nosso aqui. Então, esse kit aqui, para ele, ficou um pouco, é o nosso companheiro Edmundo. É o nosso tesoureiro aí, viu né, pessoal? É quem ó. Não a gente tem pessoas aqui no nosso grupo porque assim, a gente quer que a bola role em todo a gente quer botar o nosso colete, quer chegar aqui, quer jogar mas a Edmilson está lá com o controle dos pagamentos mas não é que a Edmilson seja chata, é porque a gente precisa realmente ter né, um funcionamento legal dessa associação não adianta só a bola rolar as pessoas não Fazer, é, não quiserem fazer o pagamento no dia a dia. Então, por isso que é, é merecedor, não só desse prêmio aqui, mas a sua colaboração enquanto representante dessa associação tem sido importante aqui para que a gente construa uma associação melhor. Valeu, viveiros! e a galera aí? É uma mãozinha do Caldo, né? Valeu, mãozinha. Aqui, aqui. Um, faz. E mais E Os anjos E a Para Deus Para Deus Para Deus Eu sei que eu vou aqui Nesta Para Deus Eu sei que essa vou como a de final de ano no final de ano, acho que acontece uma certa uma com as pessoas, com amigos as pessoas os que trazem amigos que você não conhece Então é aí você passa a conhecer e eu acho que tem que ser essa coisa aí pra terra de final de ano, acho que um difícil, tem ano difícil ano de pandemia um monte de coisas que não funcionou bem para a gente na vida profissional, acho que também foi legal, mas tudo é reflexão para a gente fazer né? esse evento que a gente está fazendo hoje. Eu então, estou falando aqui, tem as malas a derramar, né? mas aí a gente vai superar tudo, tudo superado, tudo conversado a por é o espaço de hoje aqui da nossa associação realmente para gente se compartilizar. Então, a gente vai agora pelo final da Copa do Mundo. Hoje a gente esperar que o Brasil estivesse né, na final, porque o brasileiro esse calor a gente vocês mostraram aqui no A gente vai manter aqui, eu acho que o nosso evento aqui não vai acabar agora, né? Porque tem aqui eventos, né? Hoje ainda, a cumprir, mas vai estar com a gente aqui, pessoal. E, pô, eu acho que foi uma né, é, de tarde maravilhosa, com as esposas, os amigos, os associados, né, os irmãos, enfim a gente conseguiu manter essa harmonia de final de ano, como que a gente passa a né, nossa, nossa profetização de final de ano, que deve presente qualquer coisa. Sabe que todo mundo aqui tem um problema, tem uma situação, a gente não vai trazer para aqui. Eu acho que hoje é o dia da nossa profetização e a gente vai encerrar aqui de olho, com o de Ouro, o Neto mantendo aqui. As suas músicas aí, que entra o baraco, sensação do arrancha, grupo bom, valorização, pata da casa, a gente tem que valorizar, plata da casa. E aí pessoal, é isso aí, a gente está se sentindo muito feliz daquele diretoria aqui, né? a Associação Arando do Sol, a gente queria, é, mais uma vez, né, Parabenizar todos vocês Que estiveram aqui no dia de hoje E a gente vai manter essa pegada Eu acho que a associação Ela tem um papel Fundamental em servir a comunidade Então é Arrasta ah, tá. quero... Cadê o copinho Que papel que vai fazer o... o sorteio da sexta base Que não vai tirar a aqui atrás Gente, acho que também A gente está chegando para se vocês olharem aqui, essa telha não é termígica, é uma telha de mais resistência, com um preço maior, né? mas não vamos colocar isso no jogo agora, né? a gente vai refrigerar o pinho. Vamos lá. sorte é que, se não for o seu pai, aí você para lá ventilador, tá certo? Beleza, tô brincando, pode tirar a galinha. Rafael, <risos>